Acordamos diariamente com notícias negativas que impactam as nossas ações nos nossos portfólios, vemos ações das empresas que nós temos no nosso portfólio a cair às vezes num só dia 10 ou 12% e quando isto é constante acaba por aterrorizar uh, muitas vezes alguns investidores que não sabem exatamente como lidar com estas situações e, por isso, quando acordam todos os dias com notícias de que a guerra continua ou notícias de que a inflação está em máximos históricos ou que há uma pandemia ou que há uma grande recessão aí à porta ou que as taxas de juro vão subir e isso vai funcionar com uma gravidade para as ações. E é tanta, tanta informação negativa que nos chega constantemente pelos mídia que, de repente, nós pequenos investidores começamos a cometer erros, atrás de erros, atrás de erros. E é nestas alturas que se vê milhares de investidores a perder mesmo milhares e milhares de euros em bolsa, precisamente porque cometem o, um dos erros mais graves de investimento, que é o quê? Vender quando as notícias são negativas. E num ambiente em que tu uh, te circundas e que és influenciado completamente todos os dias por notícias negativas, uma vez mais, seja por inflação, por guerras, por pandemias, por recessões, por seja o que for, de repente tu vais cometer erros. E é por isso que 99% dos investidores acaba por ter desempenhos bem inferiores àquilo que os fundos de investimento onde eles investem fazem ou os próprios índices acionistas, como os índices de referência, o SP500, por exemplo, também faz. Há muitos investidores a ter performance inferior, às vezes até a perder dinheiro ao longo dos anos precisamente por sair nas alturas mais erradas. E então, por que, dito isto, porque é que há tanta gente a perder dinheiro e depois nós vemos Pessoas como o Warren Buffett e o Howard Marks, por exemplo, a ganhar tanto, tanto dinheirinho nestas alturas mais conturbadas, nestas alturas de grande incerteza. E são esses dois exemplos que eu te quero trazer hoje. Howard Marks e Warren Buffett, na mesma situação em que duas pessoas diferentes pensaram de forma muito semelhante e é isso que faz deles um super, super investidor. Por exemplo, o Warren Buffett durante a grande recessão, ele disse mesmo que a certa altura o mundo financeiro estava virado pernas para o ar completamente. As notícias negativas eram uma constante, principalmente com a falência do, do banco Lehman Brothers, de repente parece que era uma espiral de empresas a falir uh, semanalmente. E num ambiente tão, tão negativo, em que nós víamos a ações a colapsar 70% e 80%, e, e parecia que, que ia assim, ser o fim do mundo, ele mesmo disse. Bem, se for o fim do mundo financeiro tal e qual como conhecemos, tanto faz eu ter investido ou não, porque o dinheiro afinal de contas não, não nos vai servir de nada. Mas se o fim do mundo não se materializar, e eu não tiver investido, então eu vou ter perdido grandes, grandes oportunidades. E foi um pensamento muito semelhante que o Howard Marks teve também durante a grande recessão lá atrás, em 2008. No pico da recessão, quando em 2008 tudo parecia estar virado ao contrário, a firma de investimento do Howard Marks estava a investir 500 milhões de dólares, visto é, 500 milhões de dólares por semana, ok? Ok? por semana, é absolutamente fantástico. Então como é que está tudo tão negativo, nós recebemos notícias negativas todas as semanas e ainda assim pode alguém no seu perfeito juízo estar a investir 500 milhões de dólares constantemente todas as semanas, isto faz 2 bilhões por mês, ok 2 bilhões, como é que alguém no seu perfeito juízo pode fazer isto? E o que o Howard Marks dizia naquela altura é que se realmente o sistema financeiro também colapsar e nós tivermos investido o nosso dinheiro, não vai servir de nada, porque provavelmente vamos estar todos mortos, ok? Agora, se nós não investirmos o nosso dinheiro e o sistema financeiro não colapsar como tem sido noticiado, então nós teremos falhado com os nossos investidores. Nós não fizemos o nosso trabalho de investimento. E já estás a ver qual é a mentalidade aqui. É que nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos se o risco se vai materializar ainda mais daqui para a frente, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos um, dois anos, mas quando nós temos os nossos objetivos de longo prazo bem definidos e quando nós temos uh, a capacidade de navegar estas ondas da Bolsa de Valores, estes altos e baixos, principalmente os baixos, de forma fria, de forma racional, então nós temos uns bons investimentos e é por isso, que investidores como Warren Buffett e o Howard lucraram bilhões no, nos anos seguintes, precisamente porque mantiveram o foco onde deviam e mantiveram os seus investimentos à prova de bala. Para além disso, eles tiveram aqui a explorar oportunidades de investimento muito interessantes e que às vezes não, não, não estão ao alcance de qualquer um Simplesmente porque qualquer um não olha para onde eles olham, porque senão até, até estaria ao alcance qualquer um, e eles têm realmente uma capacidade de manter o seu portfólio de investimento inabalável. E é precisamente sobre portfólios inabaláveis, é precisamente sobre esta temática de como proteger os nossos investimentos da inflação que está em máximos históricos, dos períodos de guerra, de, das taxas de juros a subir, etc, etc, que nós nos dias 30 de Abril e 1 de Maio vamos estar juntos na EL Masterclass. Este é um evento de dois dias absolutamente fantástico. É gratuito, okay? é completamente gratuito para, para estar lá a ouvir e a aprender como é que podes proteger a tua riqueza na Bolsa de Valores. Essa é essa a proposta que eu tenho para ti, é este o meu convite para ti, para que tu possas aprender aqui ao longo destes dois dias como montar um portfólio de investimentos completamente inabalável, à prova de crise e que aconteça o que acontecer no curto prazo, tu vais estar a cumprir os teus objetivos de longo prazo. Está bom? é esse convite que, que tenho para ti, está aqui o um link em baixo com a descrição da, da Masterclass, que tens todas as informações aqui, inscreve-te, fica à tua espera e estou ansioso por passar-te aqui mais, mais ideias relacionadas com este tema que muito me anima e que apesar de, dos altos e baixos da bolsa nós temos de estar preparados para tudo o que der e vier, Tá bom? Um forte abraço criativo e até dia 30 de Abril. Até já!